Jorge e Andrade. Andrade. É. É, sou genésio. É. O senhor genésio, o senhor que é responsável por essa borracharia, é. tem muito serviço aí ou não? Não. Agora está muito fraco. Teve muito. Agora está fraco. Quantos anos o senhor trabalha de borracheiro aqui? Desde 75 Ué, já tem bastante tempo é. então, ué? O senhor é natural de onde? Daqui mesmo. Né? Nascido, Nascido aqui? O pai do senhor, como é que chama? Geraldo Borges Foi. E a mãe? De Luiz Marinho de Freitas. O senhor Geraldo era filho de quem? Tunico Borges. Tunico Borges. É, o pessoal do Uria Borges, do Cândido Borges. O Uria Borges é, é, é tradicional aqui, é. dos mais antigos aqui Mas da é. Ré. O senhor conta quantos anos hoje? 75. 75? O senhor regularidade com o neném, ué? É, mais ou menos. O fotógrafo? É. é ele era ele é filho da tia Jajata? Jajata. Dona Jajata? É, mais. é. E o senhor fuma ainda? Fuma. Desde quantos anos? Desde a idade de 14 anos. Desde o senhor fumou cigarro de palha? É. De fumo? Eu fumo eu tenho, é. E o senhor fuma um, uns três cigarros só por dia ou não? Ah, uma e mais, sem dia que é o massa. Conforme, né? Conforme, é, fica à toa aí, fuma muito. É, a oficina do senhor está é. aí, ó. Tá. Ah, eu já vi muita gente aqui para o não, aluno não alugo não, eu vou aposentar. O senhor mora aí? aposentado, mora aqui. O senhor mora aqui? Mora aqui. O senhor já é aposentado já há um, um... Ah, eu aposentei em, 60, em 65 né? Dez anos, né, 10 anos. 10 é. anos. Então, aqui é o um hobby do, do senhor. Também 10 anos em Brasília. Trabalhou em que lá? Em Ministério da Fazenda. Fazendo o que lá? Eu era divisor de, de prédio, conservação de prédio, eu tomava conta. Lá em Brasília? Também 10 anos. Lugar. Por que, que, que o senhor foi para Brasília? Ué, eu trabalhava em companhia, porque eu, não, eu só trabalhava em companhia. Eu não, eu saí de casa, eu tinha 15 anos na companhia. Que companhia o senhor trabalhou? Ah, eu trabalhei em muitas companhias. O senhor conhece a usina de Peixoto? Sei. Porque a barragem de hoje deixa fazer ela. A barragem lá? É, ué, eu também 10 anos. Você trabalhou com fazendo o que lá? Que, qual serviço? Eu, eu tra trabalhava com companhia -soja. Era compressorista. Compressorista e mexia com encanação. Agora estava tudo e põe para fazer encanação. Tinha serviço e ia para. O um compressor era para jogar água para fora? Como é que era? É, as máquinas. É, é... O concreto, né? O concreto. Então o senhor, o senhor tem uma história bonita ali naquela é... usina? Ah, é... é de vez em quando dá é algum pepino, né, a gente vai lá que você conhece tudo lá. Eu vou lá. Usina de Peixoto. Peixoto. Que ano que foi construída aquela. Ah, foi construído em 53. 53. Eu estava com um ano. 53. É. é. Muita gente trabalhou ali, né? Ali estava né, de 3, 14 mil pessoas. É muita era, gente? Era três turnos, né? Três turnos? Três sim. Três mil pessoas? Ei, morreu Jina Clausinho. É mesmo? Oxe. O que tem de negro dentro daquela barra de enterrado no concreto, não? porque naquele tempo não tinha segurança, não tinha nada, desaparecia, eu sabia que estava os engenheiros sabiam que estavam lá mesmo. Como é que vai tirar? Aí, 14, 15 metros concreto entre um dos caras, como é que vai tirar? E o cara caía lá e... Desaparecia. Caramba, não, tem gente. So... Lá não tinha segurança, não. Não tinha segurança. Nós andávamos na barragem lá de fora, lá para baixo para cima, lá, e ele não falava lá. Não. Não, não, obrigado. Tá. Então o senhor trabalhou ali, depois o senhor foi para Brasília. Eu fui para Uberaba, de Uberaba eu fui para Brasília. Sou genésio. Aí casei, aí um a mulher não tinha e Você O senhor tem quantos filhos? senhor Só um. O nome dele? O Everson. O Everson. Está de borracha. Borracha. E trabalha no hospital. Trabalha no hospital. Oh, foi um prazer conversar com o senhor e registrar a história do senhor. Não, eu, Ronaldo. Obrigado. Deus abençoe. Qualquer coisa que eu Obrigado. É aqui, ó. Eu tô passando aqui, o borracheiro, o moço falou que tinha umas taxinhas no meu pneu e não achou nenhuma. E foi bom. Um abraço pro senhor. Obrigado. Deus abençoe. Aí. Atencioso, isso marca muito uma pessoa lá. Certo? Parabéns, viu?